Boa galera, beleza com vocês? Aqui é o Hara, bem a mais um vídeo no, aqui no canal E agora estou aqui para trazer uma gameplay do jogo que todo mundo acha que é chato, paio, Jogo muito bobo só porque tem uma câmera de RPG Galera, eu vou estar aqui, né, gravando aqui para vocês a gameplay desse joguinho aqui, né Para mostrar para vocês que o jogo não é pá. Bom, o jogo é pábil, mas... Olha galera, tá vendo aqui, né? Eu tô na cidade de Da China, né? Como sempre, né? Se vocês quiserem baixar aí, eu vou deixar deixando na descrição todos os dados. Não é muito pesado, tá bom? É um jogo muito divertido, até, né? E tem como você carregar até atacar a polícia, seu carro quebra, é muito divertido, vocês não gostar. Não é jogo pago, não. E uma galera? Para vocês estarem baixando esse, esse jogo, vocês vão estar tá indo aí na descrição do, do link, né? E tá baixando dois arquivos. O APK e a data. E a data o BB. Bom, tá aqui, né? Vocês vão baixando isso aqui. Depois que vocês baixar, você vai baixar a aplicativo que é e Explore. Vocês vão pegar, segurar a pasta e vão extrair para escolher o adereço atual. SD card, beleza, aqui mesmo né? Você vai vir aqui em Android e depois vocês vão vir aqui em OBB e depois vocês apertam OK. Vai demorar um, muito tempo para poder é, extrair. Ele é não é nem mais giga, por isso que o jogo o negócio é leve. Vai baixar mais ou menos rápido se você tiver memória é muito boa no seu celular. Bom, depois você instala instalar a APK. Também que eu vou estar tá deixando na descrição O APK do GTA Chinatom Eu apaguei o APK Porque eu não ia precisar Mas tá aí na descrição pra vocês baixarem Beleza, aí depois é só vocês entrarem Que vai estar tá funcionando de boa Lembrando que é só É só pra vocês pegar O negócio Pegar Extrair e jogar na pasta Android. Ó, bebê. Não se confunde data com bebê. Beleza. É aqui mesmo, galera, ó. Vai ficar aqui. É só essa bobininha aqui mesmo, mas é normal. Aí, galera, é só isso aí mesmo, tá bom? Obrigado a todos que assistiram meu vídeo. Muito obrigado. E falou até os próximos vídeos, galera. Fui.